Olá, eu sou o Thiago Costa e nesta aula você verá As medidas obtidas pela TCT e a TRI A diferença fundamental entre as duas teorias Simulação do modelo da TRI para um item A TCT ela pode ser definida de várias formas Vamos utilizar Luiz Pasquale como uma citação para definir a TCT. Então ela é uma teoria, está relacionada ao comportamento no teste, né? Então, o um teste como um critério, a partir de um critério, o que significa que as tarefas do teste se definem em função de outros comportamentos, que são presentes ou futuros. Já a Tri, também pelo mesmo autor, tem uma relação do comportamento no teste ligada ao traço latente, a uma função do traço latente, que significa que as tarefas deste teste se definem pela e são efeito da aptidão ao traço latente, que significa que está tudo relacionado ao traço, todo o comportamento naquele teste. Para exemplificar melhor, vamos usar um exemplo, onde nós temos uma prova, um instrumento com 10 itens. Perceba que essas barrinhas na, na diagonal, elas são esses itens. E a barra horizontal é a prova, é a escala da prova. O aluno ele responde essa prova. Depois de ele responder essa prova, o que nós temos são acertos e erros. Esses acertos aqui na figura estão, estão representados pela diagonal verde e os erros pela diagonal vermelha. O que nós temos aqui são itens que ele foi acertando de uma forma um pouco é, na sequência no início da prova, ali por volta é, é, de 230, nessa escala aposta, de 0 a 500, como se fosse a escala Saeb, e outros itens que quando passou de 250 ele foi mais errando do que acertando, tendo um padrão mais para o início da prova. Se a gente fosse analisar essa mesma prova, tanto pela TCT, como pela TRI, nós encontraremos o seguinte. Pela TCT, nós temos o acerto né, de 7 itens em 10 e 70% de acerto. Isso seria a análise pela TCT. A medida dele seria 70% de acerto. Já pela teoria da resposta ao item, nós continuamos com acerto de 7 em 10, porém, a medida, a estimativa, seria do traço latente. Hoje nós temos 230. Ou melhor, nós temos mais ou menos 230. Porque como qualquer outra medida, nós temos um acerto e um erro. Logo, nós temos algo em torno de 230. Agora, nós vamos fazer uma mudança no instrumento. Nós vamos deslocar esse instrumento para o lado transformando ele um pouco mais difícil, entre aspas, com itens mais complexos. Submetemos esse mesmo instrumento agora, esse novo instrumento, na realidade, ao mesmo aluno, e o que nós temos é um outro padrão de resposta. Agora com um número menor de acertos no início do instrumento, porque esse instrumento é tá mais difícil, e uma quantidade maior de erros. Olhando pela TCT, analisando pela TCT, o que nós temos é três acertos em dez e 30% de acerto. Então, muda completamente o que nós tínhamos é, relacionado ao estudante, ao comportamento do estudante, pois agora ele está com 30% de acerto frente a 70% no outro instrumento. Já pela TRI, nós temos 3 acertos em 10, porém, a medida do traço latente, a estimativa do traço latente, permanece em 230%. O que acontece? O traço não muda. Então, a medida, a estimativa tem que ficar muito próxima mesmo. Mas o que vai acontecer é que o erro de medida aumenta. Então, nós temos um instrumento que está medindo pior um estudante com 230, um aluno com 230. Logo, o erro de medida aumentou. Mas a medida do traço, não. Para tentar explicar melhor isso, vamos simular o modelo da TRI o modelo que a gente utilizado no Saeb, que é o modelo de três parâmetros, em um simulador do GeoGebra. Mas antes de acessá-lo, pelo link, vamos verificar o que, o que a gente vai poder analisar lá no simulador. Então, observar e analisar o modelo, falar um pouco sobre o modelo, ver os valores, os valores e as diferenças entre o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro C, também observar o que ocorre com a probabilidade é de acertar um item, isso é importante, daqueles sujeitos que estão lá. Então, nós temos dois sujeitos, nós vamos observar o que acontece com a probabilidade de eles acertarem o item que está sendo analisado. Acessando o link para essa tela do GeoGebra, o que você vai encontrar é o modelo né, da curva característica do item, da CCI. Basta acessar e vamos ver o que dá para ser feito aqui, o que nós podemos analisar. Então, o que nós temos é uma, a representação então, do modelo logístico de três parâmetros, modelo utilizado no Saeb, onde nós temos, e se a gente prestar atenção aqui nessa figura que representa o modelo, nós temos a probabilidade de um, de um, de um indivíduo acertar o um item dado, tanto o seu traço, a medida do seu traço como também os parâmetros dos itens, né, do item. No caso aqui nós temos o parâmetro C, que está ligado à probabilidade de um indivíduo com baixa proficiência acertar esse esse item, mais um menos esse parâmetro, multiplicado por uma relação logística aqui, onde nós temos 1 um sobre 1 um mais o um, um logaritmo E aqui, italiano, elevado a menos D, esse D ele é uma constante, no caso aqui ficaria 1 mesmo, sem, sem interferência, multiplicado pelo parâmetro A, que é o de discriminação do item, e esse multiplicado por, esse por sua vez, multiplicado pela diferença entre a medida do traço latente e o parâmetro B. Como dito na aula anterior, o que nós temos aqui é uma relação entre o parâmetro o indivíduo e o parâmetro do item, então o θ em relação ao parâmetro B, o que faz com que a gente tenha ambos, tanto o item como é, indivíduo na mesma escala. Ora, o que nós podemos observar aqui é a curva característica do item e os parâmetros de uma forma com que a gente possa fazer, mexer um pouco, verificar o que acontece quando a gente muda alguns parâmetros aqui. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um A em 2.9, uma inclinação ali razoável, interessante. Então, o que nós temos aqui é o ponto C e o ponto D representando dois indivíduos. Então, a medida, o teta de dois indivíduos. E o ponto H e o ponto I representando a probabilidade deles. Então, nesse caso aqui nós temos... O indivíduo C aqui, o indivíduo representado pelo ponto C, tem uma probabilidade baixa, menor do que 50% de acertar esse item. Então é uma probabilidade baixa de ele conseguir acertar o item. Já o indivíduo que está representado pela letra D, aqui no 1.5, um pouco mais, ele tem uma probabilidade maior, né? bem maior do que 0.5, o que significa que a probabilidade de ele acertar esse item ela é grande. Agora, vamos supor que a, a discriminação desse item mude. Ela fique um pouco menor. Então, ao invés de 2.9, a gente tem uma discriminação de 1.4, por exemplo. O que acontece? O que acontece é que a probabilidade do C acertar esse item ficou um pouco maior, mas não tão maior como ela já estava, quase não mudou. Só que a probabilidade da, do, de quem está aqui no D né, do indivíduo que está aqui no D, ela diminuiu. E por que, que ela diminuiu? Porque esse item ele ficou, ele ficou menos discriminativo. Então ele diferencia menos quem está no C, em relação a quem está no D. Agora, se a gente mudasse, ao invés de mudar o A, a gente continuasse o A com 1.5, mas agora mudasse o B, a dificuldade do item. Então o item fosse ficar um pouco mais fácil. Nós estamos diminuindo o valor do B. Perceba que, o que está acontecendo com o B. Ele está se deslocando na escala né, para uma parte mais fácil da prova. O que acontece é que todas as probabilidades aumentam. Então, e dado o que, perceba, a gente não mudou em nenhum momento o teta, A medida do teta, A medida permanece a mesma. Então eles têm aquela medida de proficiência. E o item que nós estamos oferecendo para eles mudou. Então o item ficou um pouco mais fácil. Logo, dado a medida do traço, dado a medida do traço latente em relação a esse item, é um pouco mais fácil, né? nós saímos de uma medida de B para outra medida de B, a probabilidade de quem está aqui no, no grupo C, né? na posição C, aumentou muito, ela passou de 50%. Já também, para quem está no D, ampliou para muito próximo de 1%, de 100%, de acertar, de, de acertar totalmente o item, de né? todo mundo acertar o item, verdade, certeza de certeza de, de, de que ele acerte. Isso é interessante, que é o que aconteceu naquela, naquele exemplo que nós estávamos trazendo em relação à prova. O deslocamento né, que vai fazer mudar a medida do erro, né? você tem um erro maior ou menor, mas o traço latente permanece o mesmo. Logo, a probabilidade de acertar ou errar, ela aumenta ou diminui. Nós também podemos aqui mudar o parâmetro C, aumentar o parâmetro C. Perceba, conforme a gente vai aumentando o parâmetro C, as probabilidades vão ficando cada vez mais próximas de, de 100%. Isso também é uma outra coisa interessante. Agora, antes de, de, de a gente... Terminar essa aula, mudar o parâmetro A nessa mesma situação faz com que as probabilidades percebam? Elas quase, elas poucos se modificam, poucos se modificam, porque o parâmetro C é muito alto. Tá? Se a gente agora diminuísse o parâmetro C, voltasse aqui na casa dos 0,2, percebe? Mudou um pouco, porém, como o item é fácil, né, de parâmetro C aqui, o item é fácil para as duas medidas de probabilidade. As duas medidas de proficiência, fica algo ainda muito alto a probabilidade deles de acertarem. A ideia aqui é que vocês possam explorar um pouco esse simulador, vocês possam observar o que acontece quando vocês deslocam o um item na escala, o que acontece quando vocês modificam o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C, tentar entender um pouco desse modelo. Nesta aula você viu as principais diferenças entre a TCT e a TRI a invariância da medida em relação ao percentual de acerto e também o modelo de três parâmetros da TRI em uma simulação. Então, até a próxima aula. Tchau!